a paz de Cristo sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV. Eu sou a Carol Sackler e hoje essa edição é para lá de especial. É, o ADEC TV já queria ter gravado esse programa há mais tempo, só que devido aos contratempos que nós tivemos, pandemia e alguns outros contratempos, não podemos, mas é porque tudo tem a hora e o tempo certo e chegou o tempo e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o irmão Adão. Adão, irmão Adão, é o nosso maestro do nosso coral Som Alegre. E nós vamos falar um pouquinho sobre o irmão Adão, sobre o coral. Irmão Adão, seja bem-vindo ao ADEC TV. Obrigado. É um prazer imenso, é uma honra muito grande receber o senhor aqui nos estúdios. Muito obrigado. Obrigada ao senhor ter aceitado o convite. Falando do coral Som Alegre. Há quanto tempo o senhor é maestro do coral? Daqui, da, da sede, do central aqui, é 57 anos. 57 anos? 57, o melhor, é mais, porque nós temos 5 anos de atraso aí, antes. antes. Porque esse 57 é a fundação dele que, é, que o pastor apresentou, que ele, foi, foi, que ele recebeu o nome. Que ele recebeu o nome. Que ele recebeu o nome, recebeu o nome de Som Alegre. Tá, então ele recebeu o nome de São Alegre, mas ele teve ele foi constituído cinco anos antes. É, porque eu trabalhava na Usina Força e Luz, tinha uma congregação muito boa lá. Eu formei um coral lá em 1948. Em 1948? Era aqui em Caratinga, não? É... região daqui mesmo. Região daqui. Daqui mesmo, é distrito, né? Distrito. É, indo para a Piedade. Né? Uh, tá. é, então, a gente formou um coral, um bom cortinho. Éramos 30 figuras, coral. E esse coral durou lá cinco anos. Nesses cinco anos, nós éramos convidados para muitos lugares, aqui, Matipó, é, Santa Margarida, é, São Cândido, nós fomos convidados para cantar num casamento lá em São Cândido. Somos São... até São Cândido. E interessante que em São Cândido, depois do casamento, como o lugar é pequeno, não tinha lugar para todo mundo. Então, eles ficaram assim, meio que falando, vamos cantar. E cantamos a noite inteira até o dia amanhecer. Uma hora numa, numa, numa esquina, numa outra na outra, rodamos a função de vez à, à noite. Até o dia amanhecer, ninguém nunca não reclamava nada e era uma, foi uma benção. Louvando. É, louvando. Então, cinco anos antes, depois veio para a sede. a sede. Pessoal, quando a gente fala sede, a gente fala do Tempo Central, que fica aqui na rua Princesa Isabel. Aí, a partir daí, que acho que foi em 1965. 65. 65, Aí o coral foi apresentado como é, Coral Som Alegre. É, esse, o coral foi apresentado. Até então não tinha nome coral. À noite nós fizemos uma cantata do, do, do hino é, perto, do lar", perto do Lar. Perto do Lar. E esse hino, na, quando o coral estava cantando esse hino, o Espírito Santo fez um, uma, uma, uma revolução na igreja que você quase não, não ouvia o coral. E foi uma bênção aquela noite. E o pastor ficou muito empolgado, ele chorava, chorava. E esse, essa noite ele deu o nome do programa, São Alegre. São Alegre. Foi daí que surgiu o nome. Foi Som daí que sa, surgiu o nome São Alegre. E como é para o senhor assim, né, o sentimento de ser maestro do mesmo coral? Eu vou por 57 anos Sim. A partir do sol alegre Mas Sim. é um pouco antes é. Há tanto tempo assim. Ah, eu, eu acho que é uma, Foi uma benção É uma benção muito grande Que eu recebi De Deus Porque nesse período Nesse período Eu não me lembro que falhasse Um ensaio Fazia sol ou chuva Eu nunca falhei E muito menos o um conjunto era uma animação, e, e Deus me abençoa, e, e nunca, nunca fui, eu nunca fui internado na minha vida. Nunca? Nunca, não. nunca, nunca. Deus me abençoou tanto que eu toda a vida tive muita saúde, graças a Deus. Até os 80 anos, eu nunca tinha sofrido dor de espécie nenhuma. Tem que falar, dor de cabeça, nunca, ah. eu nunca senti. Nunca senti dor em nada, entendeu? Gente, eu, aqui no estúdio, o estúdio fica no último andar aqui da igreja do Tempo Central e são muitas escadas. Eu chego quase morta. Eu, eu cheguei quase junto hoje com o irmão Adão e ele estava simplesmente normal <risos> e eu muito ofegante. Dá para ver, é, né? Eu, graças a Deus, tive muita saúde. Deus teve muita misericórdia de mim porque eu, às vezes, na hora de sair para o ensaio. Chegava a visita, até especial, às vezes. Mas eu fazia questão de pedir licença, essa pessoa, essas pessoas, e vir para o ensaio. Só para não matar o ensaio. Porque toda a vida, agora que eu estou tendo a ajuda dos, do Paulinho, do, do Romero, mas sempre foi só eu. Só Fácil. eu. É. Então, eu não podia faltar. Não podia faltar de jeito nenhum. Eu nunca quis. Nunca, nunca... Nunca tive essa intenção. E Deus foi me abençoando, me dando muita saúde. E eu trabalhava dia e noite, praticamente. que eu trabalhava numa, numa firma. E, e, e o serviço lá era... Sim. Entendeu? É. Então, eu era operador de máquina na época. Então, eu sinto muito honrado por Deus, esse período todo. Entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus. Sim. Não, Adão, o senhor dirige até hoje, não dirige? Eu, eu, eu tirei... Troquei minha carteira, agora é recente. Trocou recente. É. Que benção, é. E a área musical, o senhor sempre teve esse dom, esse talento para a área musical? A área musical é, surgiu quando eu era criança ainda, porque meus pais quando aceitaram a Jesus foi em 1937, 37. eu tinha 10 anos. Então eu fui criado praticamente na igreja, né? Uhum. Fui criado praticamente assim, e as músicas que a gente ouvia naquela época, que não existia esse negócio de cantores e cantoras que representam, era só mesmo a harpa cristã, né? os menos da arpa. harpa. É. E eu, eu fui apaixonando com a música através dos hinos da harpa. Fui, fiquei apaixonado para a música, mas naquela época não existia é, uma escola de música que nunca, aqui não tinha. Então, alguém me ensinou a escala natural da música, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Sim. Me ensinou essa, essa, essa escala ascendente, descendente. Então, diversas vezes eu então, peguei os, os, os sons simultâneos e dali eu parti para, para, para as quatro... Estudando de e noite. Eu chegava do trabalho às vezes 11 horas da noite e eu logo lembrava é da música, pegava e ia até quase de manhã, eu dormia umas duas horas e saía para o serviço outra vez. Então eu trabalhei muito e nunca doeci, entendeu? E estudava então muito? Estudava né? muito. Estuda até hoje as músicas? Até, até hoje, até hoje eu estudo, porque como, como a gente não teve assim, uma escola de música, foi tudo assim, um esforço mesmo, então... Deus me abençoou que eu, com aquela vontade, aquela força de vontade e aquele desejo de, de adoração, de louvor. me jogou, me, me, me fui, me fui para frente com muita facilidade, graças a Deus. Eu falo o seguinte: Deus precisa só de um coração disposto e de dedicação. Isso. Aí ele vem e abençoa, Isso. né? Isso. E ele vai nos capacitando cada vez Isso. mais. Isso. E dedicação e disposição o senhor sempre teve ah, e até hoje. até sim, até hoje. Até hoje eu tenho muita paixão pela música, até hoje. Então, assim, o que é a música? Quando falo de música, falo dos louvores. O que eles significam para o Senhor? A música significa quase tudo na minha vida. Primeiro Deus, depois família e depois igreja, música, entendeu? Música. Então, é, eu sempre tive isso comigo. É Primeiro Deus, depois família, depois igreja, música, etc. Né? E isso. aí vai. E o senhor também já foi instrumentista? Já. Toca? Eu toquei na banda uns 40 anos. Uns 40 anos? É, eu toquei na banda. Qual instrumento? Eu tocava saxofone, Saxo... sax alto. Sax alto? É. é. é. E regia tocava? Regia tocava. Ensaiava o coral e ensaiava na banda. Ensaiava, no... é, ensaiava. ensaiava o coral e ensaiava e, na e, banda? E, é, ensaiava o coral e frequentava os ensaios da banda. Da banda. Então, no Templo Central mesmo tem 57 anos. 57 anos ou um pouquinho antes. Não, o coral em si tem 57 mais cinco é, da, da o quê? 62. 62 anos que o, que o coral canta desde dessa época. Só que o ele, ele, ele recebeu o nome em 65. Em 65. Aí de 65 para cá dá 57, né? Da 57. Da anos. fundação da da da do, do, do, do nome dele para cá. 57 57, anos. mas a, ele foi fundado mesmo antes. antes então, a, Mas aqui no Tempo Central mesmo é 57 meses. 57. Porque antes o senhor apresentava no distrito? Não, aqui mesmo. No distrito. Aqui mesmo, 48, de 48 a 54 que é, foi lá na usina. Que foi lá na usina. É. Ah, depois ele veio para. Depois pra... a gente foi, quando eu transferi para cá, a gente dividiu o Joel. Ah. Joel Lopes formou, formou o coral, ele que formou o coral. Ele, foi ele mesmo que for, formou o coral. Mas era muito, tinha quase 100 pessoas o coral. Aqui? E, é. Aí separamos. Os jovens, ficou com os jovens que o coral dele já tinha nome. Era Rosa de Saron. Rosa de E aí se eu nos separar, é que mais ou menos, de, de, dessa separação para cá, é que dá 57 anos. 57 anos. É. E hoje o coral tem quantos membros? Ah, hoje... Em torno de... É, deve ser uns... Trinta, trinta pessoas, não tem mais, né? Trinta, trinta pessoas? É, umas 30 pessoas. pessoas, mais ou menos. Diminuiu muito. Porque hoje em dia é muito difícil, ficou muito difícil a música. E outra coisa, o diabo luta muito para acabar com, com o louvor. Muito, né? Sim. A gente sabe que todo mundo que mexe com louvor é, tem uma, uma guerra espiritual é uma bem guerra, grande. É uma guerra terrível, é uma guerra terrível. Tem, acontece cada coisa, às vezes na hora do ensaio. Às vezes, mesmo na hora de ensaiar, ele quer criar um. É porque ele fazia parte do louvor é, lá, né? No é, céu, é, e ele é. tem uma raiva. É verdade. Se eu quero participar do coral hoje, lembra aqui da sede, é só eu vir nos ensaios? Eu tenho que fazer um teste? Como é que é? Funciona? Não, isso já, geralmente a gente usa fazer um teste para ver o timbre de vozes que tem, para saber o, o lugar que vai ser colocado, né? Se é, é no contrato, se é soprano, Manda, tipo eu, assim, não tenho nenhum dom. Aí fala assim, minha filha, desiste, que não é pra você. Ou a avó é. tem jeito de ser moldada? Ah, tem, bubo, tem jeito sim. É, eu me lembro, há muitos tempo atrás, a Norma fazia parte do coral. Quando ela começou, teve um dia que eu falei assim, vou, vou pedir a Norma pra não rir mais não. Ela era desafinada demais, mas tinha aquele desejo, eu fui, a gente foi... Ficou um dos melhores contratos nossos depois. Depois? É. E ela era desafinada? A princípio, quando começou, demais da conta. E virou uma das melhores contratos? Melhores contratos. É porque isso é treino, né? Tudo é treino. Tudo é treino. É. Tá vendo, Dani? Há esperanças pra mim. Irmão <risos> Adão, é, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora, pessoal, nós vamos para um breve intervalo e vocês vão ouvir né, o coral som alegre enquanto isso.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 E vocês puderam conferir, ver duas apresentações do Coral São Alegre. E se vocês quiserem ver pessoalmente, ao vivo, vocês são os nossos convidados. Será um prazer recebê-los aqui. O Coral se apresenta aqui na Rua Princesa Isabel, número 52, no Tempo Central, todos os domingos, a partir das 18 horas, né? E ficaremos muito felizes se eles vierem ver pessoalmente, né, irmadão? É verdade. Todo domingo. Irmadão, Voltando com a nossa conversa é, O senhor chegou a falar Que o seu pai entre, né, Converteu, o senhor tinha 10 anos. É anos Então como que foi O início da sua caminhada cristã A partir de quando o senhor se lembra assim, mais... é, Eu me lembro é, Nessa data mesmo Nessa data mesmo eu tenho lembrança, muita lembrança A gente frequentava os trabalhos Tinha curto de orações Nas, nas é, Regiões? E aqui, como a cidade naquele tempo era muito pequena ainda, era, nós reuníamos lá perto da Pite. Hum. Tinha uma irmã, tinha um, morava uma irmã ali. A gente escutia orações, era lá, a gente frequentava tudo, era uma benção. Era é, uma benção? era benção. Aqui era cantoria noite inteira, oração e cantoria, noite inteira. E aquilo fui me apaixonando com a música. E o senhor, ele, assim, na sua caminhada cristã, sempre foi constante? O senhor foi nunca? Foi constante? Nunca. É, nunca. De... Fui para a esquerda e nem para a direita. Sempre constante. Estou vindo, vindo direto. Graças Desde a Deus. Desde os 10 anos. Desde os 10 anos. Mas assim, quando a gente fala assim, quando o senhor realmente teve aquele encontro com Jesus, para falar assim, ah, realmente eu, eu senti aquele primeiro amor, eu tive aquela primeira experiência que me marcou. a ah, isso aí já, já foi já fui bem mais tarde. Já fui, eu já tinha praticamente uns 16, 17 anos já, que depois que a gente foi batizado nas águas, Sim. foi batizado, a gente começou a, a receber aquela, aquela unção, aquela bênção. E aí foi, a, a mente de a gente não é mais a mente de criança, e já, já tem certeza que está caminhando certo, né? Certo. Então, é essa data para cá. Teve mais entendimento. Mais entendimento, justamente. Mãe então, são quantos filhos? Ó, oh, eu tenho dez, eu tenho... É, sei, eu fui casada eu eu, pela segunda vez. Eu perdi Sim. a minha esposa. O ficou viúvo? Em 1967, de eu perdi ela. Ela deixou nove filhos. Nove filhos? É. E mais as, as duas da agora, da segunda, que é a Suzana e a Renata. E a Renata, são onze filhos. São onze filhos. Alguns netos, bisnetos? Tenho, tenho seis ou oito netos, bisneto, tataraneto. Já tem? Tem, tem? tem. Tem. Tem. Deve estar com 4, 5 anos já. 4, 5 anos. Que benção. É. é. Então. Mas é muitos netos. E net... fala um pouquinho pra gente sobre a idade do senhor. Porque fala, chegar aos 95 anos com essa saúde, com essa disposição, realmente é uma benção. É. uma benção. É bênção de Deus. Minha trajetória é uma bênção de Deus A minha vida e como já tem falado Deus tem me abençoado nunca faltou nada apesar dessa família muito grande nunca faltou nada nunca faltou nada para os filhos e trabalhei muito mais venci agora estão né, descansando mas foi uma benção a minha vida foi uma benção foi uma benção e muita experiência para contar hum, para compartilhar muita, né ah irmã? tem muita experiência muita experiência muito experiência tem muita vida, experiência de vida, experiência é. com Deus eu, eu vou falar uma aqui Fala, tá, vamos para gente é, o, o pastor Ari Depois que ele veio para aqui uma época aí que eu não me lembro o ano foi Ele tratou com o pastor Anselmo que O coral e apresentar lá no aniversário do pastor Anselmo era O senhor era presidente da igreja lá na época e o nosso coral aqui eu, toda a vida eu, eu fui muito humilde demais, eu acho eu acho até hoje eu acho que não vale nada e eu, eu sou lá de baixo e coisa, então eu pensei, pastor, não, nós não podemos ir lá, eu falei, nós não podemos ir lá. Pastor, a Selma é da Belo Horizonte, Belo Horizonte. Belo Horizonte. Então eu falei, lá tem um coral, inclusive já, eles vieram aqui antes, lá tem um coral, eles cantam tudo com técnica vocal, com um coral excelente lá, pastor, não, não é que nós vamos apresentar lá, mas eu já tratei lá, vocês vão ter que ir. Se sou o senhor tratou, nós vamos então, seja o que Deus quiser. Eu fui arrasado daqui lá, fui arrasado e pedi os irmãos, ó, vocês entrem em oração, nós vamos apresentar lá perto de um coral, um grande coral e famoso, e coisa, aí, Deus abençoou tanto que não pôs medo de ninguém, todo mundo ficou tranquilo. E é uma, maior, uma das maiores experiências que eu já tive até hoje com o coral. E nessa apresentação? É, foi nessa apresentação. Quando nós chegamos, nós chegamos lá, na hora da apresentação, eles deram a oportunidade para nós, primeiro, a inteligência deles, né? Cantamos uhum. então, três músicas. A primeira foi Do Senhor é a Terra e a Sua Plenitude. Esse hino. E nós quando nós cantamos esse hino, a igreja levantou, mas foi aquele alvoroço aquele, aquele e Deus apenas que você só via aquele som maravilhoso que eu fiquei, eu não aguentei, eu não aguentei lá a marcação, viu? De um bonito que foi, lindo que foi, aí um cheio de alegria, né, e coisa, os outros dois, nós cantamos as outras duas músicas assim, foi muito bonita, foi, foi, foi, um, foi um excelente já, a nossa viagem, então, é, isso me marcou até hoje, isso me marca até hoje É um som, né, foi um som do Bom, Senhor, som. a glória dele, a, a presença é, dele É, então, isso eu... Essa experiência Bom, é uma das maiores. Eu tenho uma pauta aqui que eu recebi. É Mensageiro da Verdade, aniversário do Coral, Som Alegre, 27 de maio de 1995. 95, é. Acho que foi uma apresentação, apresentação na... lá na rádio. Na rádio? É. Aí aqui fala, para a glória de Deus Pai, exaltação ao sublime nome de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Salvador e Senhor, é... Vai ao ar e chega ao seu receptor, mais um programa evangélico, é. mensageiro da verdade, está começando, louvai ao Senhor, ao nosso ouvinte, tem hoje uma nova programação, fique ligado. Aí é que fala, no dia 24 de maio de 65, há 30 é. anos foi fundado o Conjunto São Alegre, é. aí fala que foi aqui na sede da Assembleia em Caratinga, é. Aí vocês foram lá apresentando, mas aqui tem uma história, vamos ver se o senhor se recorda desse, no dia 5 de dezembro de 1965, o Som Alegre estava pronto para cantar o um hino. Sim. Há um novo nome Há um lá um na glória. um novo nome lá na glória, me lembro. Naquela semana, um dos baixistas, o irmão Jacinto, é. comentou com seus colegas, estou ansioso para chegar no domingo. É. Pois vamos cantar um novo hino que fala, um novo nome. Novo, um novo nome lá na Glória. Aí aqui é conta a experiência. Como que foi? O senhor se lembra dessa experiência com o irmão lembro, Jacinto? Lembro muito. Ele era, inclusive nós éramos colegas de serviço. irmão Jacinto? É, do irmão Jacinto. Quando o telefone, que assim, o, quando dava um defeito na cidade, em qualquer lugar. Esse, a base era lá em casa, a primeira chamava lá em casa. Uhum. Aí o telefone chamou e eu estava pronto para vir ensaiar. Para vir ensaiar. Esse ia? Sim, para vir ensaiar, esse sim, não é? Vir, nós, nós marcamos um ensaio, até um ensaio extra. Ia ser mais, acho que três horas da tarde ia ser o um ensaio. E aí, eu, ele, ele tipo, chegou lá em casa na hora, que eu comuniquei com ele na casa dele também. Ele chegou lá em casa na hora e eu falei, eu oh, já sinto. Deu um defeito lá na rua, lá na rua Zé Carlos Pereira, Zé Carlos Pereira, nessa rua E tem um defeito lá, mas está na hora do ensaio. Você também tinha que, você tinha que ensaiar. Liga para liga pro, pro, pro, pro um outro colega para ele atender. Ele falou, Não, eu mesmo lá, rapidamente. O que, que é lá? Falei, Não, é um fusível que queimou lá. Um fusível de alta tensão que queimou lá. Aí não, eu vou lá e rapidamente, não sei o quê. Falei, aí foi. Eu também não me preocupei, não. Ele foi e chegou lá, menino. Ele foi atender o, o, essa essa essa chamada lá. E não sei se esbarradas deram uma pancada no poste e a, a cruzeta virou as três linhas de alta tensão. Uma ficou lá em cima, outra no meio, outra mais embaixo. E no, eles e ele já tinha trocado o fuzeta. Na hora dele descer para vir embora, ele esqueceu, esbarrou. Na, na, na linha de alta tensão. eles esbarrou. Ele esbarrou eles na linha de alta era 2.200 volts. Ele morreu na hora. E caiu na morte, morreu na hora. Morreu, queimou, tudo assim. Então, foi, é, foi ter, mais ou menos três horas, três quatro horas da tarde. Aquele dia o Coral nem cantaram, cantou. Mas foi um alvoroço um que teve. E nós fomos cantar esse só muito tempo depois que a Maria, filha dele, só a esquecer daquela tragédia, tudo. É que nós cantamos ensinar assim, um novo nome lá na Glória. É um novo nome. É, e ele, ele ansioso para cantar, querendo, e antes de cantar, ele foi para Glória. Então ele cantou, louvou, foi lá. lá. Ah, ele não louvou aqui, mas ele louvou num um lugar lá. muito melhor. É. Mas, para a glória de Deus, sua esposa Esther, sua filha Maria do Carmo, Maria do Egídio, e mais tarde, depois, casada. E a sua neta, Sirlete Dias, é. continuaram louvando e adorando o Senhor no mesmo conjunto onde o irmão Jacinto é. glorificava a Deus. É isso mesmo. A Cirlete eu conheço. É. conheço Nós é. fizemos um programa com ela Dia das é. Mães. Pois é. Então, com ela quanto a mãe dela, nós tínhamos, tínhamos um desejo, um prazer, um prazer. Porque isso, música... Eu, eu, nunca, eu nunca fui de música. Como? Eu, toda vez eu gostei muito de música sacra, Saca. toda a vida, então eu comecei com a música sacra e fui, e elas têm o mesmo, da Maria teve pouco tempo, a pouco, agora eu fui lá, ela tá com aquela mesma paixão, mesma paixão pelos hinos. É o primeiro amor é. sempre, primeiro né? Primeiro amor, é. Louvor que liberta, podemos afirmar que o louvor de Deus nos liberta e nos abençoa? Justamente. O louvor é benção, o louvor é bem é, é evangeliza. É, evangeliza. Aí, Léo, tem história, meu... aí tem a história da Irene que converteu, o Dico Coral estava cantando o um hino, atribulado do coração, em Cristo alívio encontrará. O meu marido, Léo, hum. o senhor conhece o Léo, yes, ele, é, grande parte da conversão dele, era por causa dos louvores. dos louvores. Ele já ouvia muito louvor. Pois é, o louvor liberta. Liberta. Então, eu acho que ele já vinha sendo evangelizado é, pelos louvores. Pelos louvores, justamente. E agora as curas, menina, que, te, que teve quando o coral cantava aqui. Muitas curas. Deus, muito. Deus, ele habita no meio é, dos louvores. Habita no meio dos louvores. É só abrir o coração, abrir. E, Entregar né? e deixar o Espírito é, Santo vir é, fazer a obra é verdade, completa, é, e, irmão Adão. Eu quero agradecer muito a presença do Senhor. Que Deus continue abençoando Senhor, Amém. abençoando toda a sua família Amém. sempre. Que o Senhor continue sendo essa bênção para nós. Eu sinto e muito honrado. Eu, nós que fomos muito honrados, estou muito honrada, muito feliz e que o Senhor continue há muitos anos ainda na frente né, do nosso coral. E eu sei o carinho, o amor que todos os membros do Coral da Igreja têm para você. Tem, senhor. graças a Deus, graças a Deus. E é um prazer isso, esse convite que, eu, que vocês me fizeram. É um prazer falar, falar só, falar aqui de dentro, aquilo que, que faz bem a gente. né, É muito bom, né? É muito bom. Compartilhar que, ah, é muito bom muito que Deus bom. pôs na gente os é, outros. É muito bom. Muito bom. Irmão Adão, é, se eu senhor quer deixar alguma mensagem, o pessoal lá de casa pode olhar ali para a câmera E a gente se despede, o senhor vai se despedir e ainda nós vamos ouvir mais o coral mais uma vez Eu agradeço o convite que foi feito a mim aqui E fico muito alegre e que, que Deus abençoe todos que estão assistindo Muito obrigado por nos assistir, que Deus abençoe a todos